Tem, tem gente atrás, tá? Vai achando que os caras não tá ligado, ó Ó, vai pegar por trás O que? Eles vinham! Do nada, jogo! Do nada! Aí, rapaziada, cavernística, estamos começando mais um episódio de Deviluzinho O que que acontece? Com rapaziada, o game é altamente gigante, hein? Não quer acabar Beleza, antes de começar o, o gameplay aqui O cavernístico queria agradecer todos os compartilhamentos ao Facebook aí, hein? Legal. Rapaziada, da, daquele estilo cavernístico Vamos ver o que que vai acontecer aqui Que a história tá ficando cada vez mais interessante, hein? Kidman. Pois é, vai cair abusão, é hein? Ai, Altamente fim de mundo, hein? Vamos ficar espertos tá caindo tudo lá fora. Beleza, rapaziada, já estamos aqui no capítulo 13. Em busca da Kidman, o oh, louco tio Se você hang on, we're coming. Tranquilo, rapaziada, temos nada mais nada menos que descer. V vamos baixar essa ideia mais profissional. Ó, oh, oh, não cabe mais fósforo, Por quê, tio, tá, tá cheio o bolso do Sebastião. Vamos ficar esperto que não cabe fósforo no bolsinho dele. Não, nada tranquilo. Já pula de ponta, Sebastião. Isso tá ácido, isso é o ácido, o ácido. Oh, meu Deus, o cabelo adora ácido. Beleza, rapaziada, tá rolando uma máquina benta aqui. É o Ó, é tipo um portal da esperança pingando umas gotas benta, Mas você baixa um cara profissional, beleza? Na área da informática e com suas mãos mágicas ali já tá hackeando o sistema. Ó, boa tentativa, seus tempos. Vamos passar aqui, na moral. Beleza, passamos aqui ainda. Pegamos munição desses locks pra esse ia é ser bobo, hein? Tranquilo, rapaziada. Tá rolando um telefoninho aqui. Extintor em caso de incêndio no fim do mundo é sempre bom ficar esperto. Peraí, tio. Ixi! Pois é, tá rolando um aqui, não sei se é muito seguro ficar nesse prédio aqui. Tá ligado que rola uns desabamentos de terra do nada, né? Com certeza, não tenha dúvida nenhuma disso. Rapaziada, é, tá rolando um trem aí. Ó. Oh. Jesus. What could cause this much damage? É um, <risos> um trem, um trem é. Yeah, but look Sim. We'll Let's just concentrate on getting Ó, oh, o trem é a chave para todas as soluções, tio Mas vou comprar já o ticket para entrar no trem ali antes que a gente leva a multa lá, beleza? Tranquilo. a munição aqui. E a vida do Sebastião já tá lá embaixo, hein? Começou o um episódio. Oh que o meu Deus. Ó, oh, a seringa anti-tétano aqui, ó. Oh, cura qualquer tétano. Beleza. Pela ódio. Rapaziada, vamos simplesmente... Ó, oh, tem que bicar aqui, hein. Ó, oh, dá uma bicada na corda aqui, ó. Ah, oh. oh, meu Deus. é cai lá embaixo, hein. Tranquilo, vamos descer de boa. Na moral. Ação e diversão. Rapaziada, o, o elevador tava enguiçado. A gente tem que dar um tirinho nele aqui. Agora a gente passa na moral. O oh. que? Ô, oh, meu Deus. Agora passei de boa, hein. Que ó. Rapaziada, apertar o zero, hein? Não, não já encontrou outro, outro lugarzinho para ele Tranquilo Falou vai encontrar nós lá embaixo? Então vamos esperar o baninho ali Enquanto isso, já que estamos sozinhos O tá na mão, hein? Rapaziada, tá rolando uns barulhinhos aqui embaixo Será que tem visitinha aqui? Vai lá e vê! Oh, meu Deus. O quê? Rapaziada, ah! é, esses caras são os caras mais peçonhentos do jogo. Olha o tamanho do salame no bolso dele ali. Oh, meu Deus, tô pegando um carinha. O quê? Com machado? Cagão. Meu Deus, tem dois tiros de escopeta, hein? Dois tiros de rifle. Rapaziada, vamos ter que fazer uns cajados mágicos aqui do arco flechinho. Ó. Oh. Rapaziada, é, só dá pra fazer três, hein? Oh, meu Deus. Tranquilo, flipa. Ô oh, meu Deus, não cabe mais em Sebastião. Não cabe. Beleza, vamos ter que desarmar a ratoeira do, do tiozinho ali. Ó. Oh. Beleza. Rapaziada, vamos, vamos simplesmente relembrar que a gente tem um, uma Magnetas ali. Ô oh, tem sete tiros de magneta, hein? Ah. Vamos ficar esperto na hora do combate ali. Magnetar esses lock. Beleza, tá rolando um fogo. <risos> Rapaziada, dava pra pegar aquele extintor bento e apagar aqui, hein, Sebastião. Vamos com a esperta ler os manual, hein? Tranquilo, mas Sebastião não tá ligado. Ó, oh, ó, oh, ó, oh, oh. Rapaziada, tá rolando uns lock, hein? Ixi, meu Deus. Mais munição. Não! Pera aí, O quê? Rapaziada, tem outro. Te uma cordinha que o bloco vai passar, hein? Ó. Oh. oh, meu.. Deus. Ah! Rapaziada, falecendo no local, hein? Sintomas de morto e tudo mais. Peraí, peraí. Como é que é o negócio? Não tô lembrado, não. Você vai levar aí, tio. Ai, você já leva de cara. Achou! O que é outro? o oh, jogo. Ô, oh, jogo, você vale, vale os caras tentando transportar? Sim. Oh! Ai, pegou. Aí pegou. Não ah! ah, pegou não, tio. E agora? Rapaziada. Oh, vai pegar, vai pegar. Você Ai, ai, ai, ai. Rapaziada, o jogo é pilantra. O oh, jogo pilantra! Rapaziada, tava num momento feliz e tranquilo, hein? Pelo amor de Deus, em jogo? Vamos parar com essas gracinhas já de cara no começo do gameplay, assim. É, ué. Ó, oh, o oh, cabinei tinha esquecido no líquido verde ali. Oh, o estrogomilho de abacate. É a maldição do estrogomilho de abacate. Vamos pegar isso antes de qualquer coisa, hein. Tranquilo, rapaziada. Vamos robicar esse loco aqui. Tem um loco aqui, ó. Oh. Deixa ele relar na corda primeiro. O oh, que? Ele tem arma! Ô, ah, ah. Oh, jogo! Nossa oh, oh, senhora, oh, oh. tio! O cara tem arma, mano. O cara chega tirando k 12. Ô, oh, jogo, pela... É, uns um o cara tem escopeta também? Tá medroso. Rapaziada, já, já já não tô curtindo, hein? Tranquilo, vamos, vamos tacar logo a bomba de que aqui. Ó, oh, peraí. Oh, o que é jogo não? Ô, <risos> oh, mano, ele dizia. Peraí, tio, explode também. Aí você larga de ser trouxa. E aí, tá vivo? O que não! <risos> O jogo? <risos> o jogo? O que não! <risos> Esse vale é bom. Rapaziada, eu do armário. a Entra! <risos> Rapaziada, o, o jogo não tá sa... Oh, Ô meu... Oh. Peraí tiozinho. <risos> Rapaziada, tá dando risada na minha cara, hein? Pelo amor de Deus, hein? O jogo tá começando, começando um hardcoreismo assim. Tem muitos locos aqui. O que que acontece? Ó, soco tio. Ei! Nossa senhora, já vou que chupa todo lado. gente, tá de boa? Toma, bomba! Eu vou junto, mas o cara também vai. Aí, ó, virou salame para largar de você acha. Rapaziada, tô calmo, tô tranquilo. Vamos simplesmente usar uma, uma, uma seringa benta aqui, antitetânica. É Vap na veia. Jogo, tá tá começando aí. Daquele jeito. Ha. tranquilo. Rapaziada, pega esse cobreto e para de gracinha. Tranquilo, tem dois caminhos. Ó. Passou ali embaixo, tá ligado, né? Chuva de ácido. Peraí, peraí, será que tem como desarmar por aqui? Vai lá e vê. Rapaziada, o hackeamento é lá do outro lado. Beleza. Aproveitando que não temos munição Vamos dar uma vasculhada, hein? Ó oh. Nada tá, tá, tá, tá escutando sussurro ali? Deve ser o Jurubentos que tá lá, ali Checando tá, que... o cabelo do outro lado, hein? Vamos ficar esperto, tá com a nesses lock. Beleza Pai, tá, tá escutando? Ô, oh, tá tomando sol O quê? Ele vem com arma! O jogo! Pai, os caras estão tá cheias de... Arma aqui nenhum da munição para mim? Seja moço, Para com esse jogo! Ah! Explode! Hein? Você viu a alegria dele? Tia? O quê? Rapaziada, os caras são é treinados, é. tio. Oh, beleza. Não ri, não dá risada esses caras. É treinado pela Ferrí, tio. Swat! Chega! Nossa senhora! Ai! O monstro Bill. É o quê? Rapaziada, é, monstro Bill não, hein? Congela ele! Congela esse bloco, hein? Pra os cadê? O jogo! vale cabeça que ele suga Ai, ah, jogo pela aí o que vai vir isso oh pera aí o jogo antes tetânica rápido não não tem ah, tô de boa tô tá tranquilo o jogo o que oh, ah! ele vai dar dinheiro apoiada ah! pera aí jogo morrer duas vezes assim não vale hein Pega é o Loki. Rapaziada. Oh, ele deu a volta. Pera aí, hein? Rapaziada, oh, arco flecha de ouro, oh, meu Deus do céu. Toma! Ele ai vai bater. Rapaziada, é pra já. Rapaziada, vamos fazer mais de boa agora. Ó, o Bento tem arma. Beleza, você passa aqui e só fala um oi pra ele, ó Beleza, ele, ele vai vir bisbilhotar bis, bis, bis, aqui Ó, aí o Loki explode, tio ah, ah, Beleza, tranquilo Eu, papi. Beleza, o Loki tá ali, ó Já manda, dentro da fraldinha dele, ó Ó, ó. e aí, tio é, Aqui que o Cavernier marcou, tio, ó, ó O seu Sebastião tá ali na outra sala de boa Olhando as constelações, só chegar por trás do um enforcamento Umbilical no Loki Ó, ó Opa, tem, tem gente atrás, tá? Vai achando que os caras não tá ligado, ó Ó, oh, vai pegar por trás O que? Eles vinha? Do nada, jogo, do nada Peraí, tio Não tinha ninguém atrás, hein O oh, jogo Ó, só eu posso ir Deixa eu trouxe Eles pulam o muro Ah, oh, meu Deus Neguinho correndo atrás de mim Pulando o um muro Quem? Se não tivesse neguinho pulando o um muro Aí, jogo, aí você vai cair, hein, tio Ó, oh. ó oh. Eu tô mais tranquilo yeah! Tô de boa <risos> Nossa senhora, tio, eu você junto, o cara não cai, tio É, é, é assim mesmo Ô Sebastião, vai dar soco quando vai Isso, esmurra Ô, oh, peraí, peraí, ele é lutador de UFC Ah, oh, joga o piloto dentro do seu berimbau Berimbau eles caem, tio, é, é assim mesmo Tranquilo, rapaziada Daquele jeito, sem deixar munição Aquele modelinho Estou calmo, o game é tranquilo É, é recomendável O quê? Oh meu Deus, Sombra Mortal 3, hein? Você vai levar o jogo piruzinho ali, cara. Ai! Ai ah, não... O quê? Ele joga alma! Ô oh, meu, corre! Esse cara joga alma, tio! Ô, oh, meu Deus! Aí, tá vindo. Oh, meu, o primo Kevin! O jogo entra no arma, fica ali, tranquilo! Então eu tô calmo, eu tô calmo, rapaziada! Que começo de gameplay foi esse, tio! Pelo amor de Deus, hein! Ó, oh, o oh, primo Kevin, tio, ele vem atrás mesmo, hein? Rapaziada, daqui pra frente o game vai ser assim, entrada Entrar dentro do armário ali e ficar tranquilo dentro. Ó, oh, ó. Oh. Rapaziada, tá ali, tio, tá ali, não vai sair Você baixa e tá com tá o coraçãozinho tá impulsando forte, hein Vai ser daí ou não, caverninha? Saia do água Sai logo, tio, tá, tá com medo, tio Ah, vamos sair então Beleza, rapaziada Ó, ó, apaga a luz Mas agora, vamos lá Escopeta sem munição Vai ficar de boa, tranquilo Eles temos sete tiros aqui, tio É suficiente pra acertar o berimbau dos Loki Olha o Loki procurando Rapaziada, vamos ter que ir na furtiva aqui, ó Ô, oh, meu Deus, será que tem que pegar esse Loki na furtiva? Rapaziada, eu vou tacar logo o ar arco-fresh nesse. Aí vou, tio. Pronto, tio. Acabou, acabou com a balada inteira. O caverninho estraga até o funeral desses rock, tio. Beleza. E aí, tio. Tá de boa? Ó. Ah, atrás da cabeça explode. e Ei, Você não esperava essa. Rapaziada, vamos ter que jogar assim, tio. Os cara é forgado. Formadores de quadrilha. Vamos apelar também. Beleza. Rapaziada, o caverninho já está mais calmo agora, hein. Já passamos pelo momento mais tretístico. É bom arrumar um... O quê? Barulhos? Tranquilo, rapaziada, ó, ó, ó, ó. vamos pegar o, hackear o sistema aqui, pelo menos uma coisa o Sebastião é bom, hein, hackear, ó Beleza, está tudo tranquilo, Sebastião, ó, já pegamos o líquido verde Chegamos outra paradinha aqui, hein, nem sei o que que é, hein, nunca nem vi, tranquilo Que dia foi isso? Como é que é o negócio? Não tô lembrado, não Rapaziada, tem um negócio aqui no chão, hein Nunca nem vi, não Beleza, rapaziada, já dá pra fazer pelo menos uma explosiva, hein, Tchim. Rapaziada, o jogo dá um, dá um tirinho. É tranquilo. É. Ó, aqui tá com cheiro de munição, hein? Dentro desses armários, hein? Peraí, tio. O quê? Oh meu Deus. Eles vêm com arma, hein? E aí, tio, você tá de boa? Ah, lá, lá, lá, lá. Atira a perninha dele, vai. Ô, tiozinho. Pera aí, vai esconde atrás dele. Isso, tio. Ó, só o Frostfinho. Frostfa. Ah, meu Deus, vai queimar. Beleza. tá vindo o primo dele, tio. Ó, ah, o Makintoshi. Ó, oh, oh, oh, o Makintoshi! Peraí, tio, cai aí, Ai, cai, tá, tá com Tio, tá bem vindo de todos os seus pecados. Tranquilo, rapaziada. Vamos calmo que só tem mais duas munições vez e uns tiros ali altamente sagrados. Beleza, dois tiros. Ah, oh, meu Deus, Olha, já tá rolando mais. Tio. Será que tem como hackear aqui? Vou, vou an antes de mais nada ficar esperto, hein? Ó, oh, hackeia, você Sebastian. Bap, beleza, rapaziada. Tá tudo hackeado. Ai! <risos> <risos> Rapaziada, é, tem bom... <risos> o jogo! Olha <risos> <Ué>, <acabou! risos> Rapaz, é, o Rapaziada, o jogo é... Não teve graça, o jogo pilantra, Rapaziada, é, acabei de achar uma estátua benta aqui, hein? Ó, tem que gastar uma bala aqui. Vamos dar a chavinha aqui é lá embaixo, hein? Rapaziada, é, o, o jogo não dá chavinha não, ó, tem muitos escopeta ali, hein? V vamos achar essa sala benta, pelo amor de Deus. Que diversão, né? Rapaziada, vou ter que tomar a última antitetânica aqui. O que acontece? O caverninha acabou pisando ali no, no, no ratazanix. Cinco... O quê? Eu tô, de... eu tô tranquilo. Tá desarmado é isso, caverninha. O que, que que tá acontecendo com suas habilidades? Ei! Eu tô ciente. Eu tô ciente. Eu tô ciente. Tô, ciente. Tô, ciente. tô sim. Beleza. Ó, ó. abrindo as gavetas e tudo mais, tio. Ó, vamos pegar esses negócios aqui e fazer mais munição, hein? Tranquilo. Ó, ó armarinho pra se esconder, tio. Ó, não é bom sinal. Não é bom sinal. O que que acontece? Rapaziada, fazer munição, Fazia, Pelo menos você tá tendo umas munições explosivas aqui. O cabineiro, também altamente recomendo, hein? Ó, ó, caixinhas bentas aqui. Ô, joguinho. Deus, hein? Nada de munição, tio. Até agora. Vai tomar num caneco. Ó, duas caixas. Nem que quebrar você baixa a quebra. Tá tranquilo.